Não, a voz do Vamos então relembrar alguns momentos marcantes que fizeram parte desse ano 2018. Tanto com a oficialização do Borussia Brasil, além de outros momentos muito bacanas, né? o Everton também na né? Agora vai pegar também, enfim, e, e também o jogo contra o Bayern de Munique, né? que foi espetacular, né? sem dúvida nenhuma. Até pela, pela vitória também, né? E que 2019 também possa ser aí muito melhor, né? Como contexto geral aí, para todo mundo. Maravilha? Um abraço para vocês aí e até mais. É aqui também do do Brasil, são 11 horas e 30 minutos para o de do Brasília, essa sexta-feira. Dia 2 de fevereiro de 2018 Nós vamos se preparando para sair agora para São Paulo onde nós vamos acompanhar agora o evento do Borussia Dortmund para, Junto com o Borussia Dortmund Brasil Para oficializar o Borussia Dortmund Brasil E também acompanhar o jogo lá entre o Borussia Dortmund contra o Colônia Então, let's go, vambora Mateus. Fala meus amigos, Borussia Dortmund Brasil, é um prazer estar aqui falando para vocês, é uma honra ter vestido essa camisa, ter jogado nesse clube, ter conquistado títulos, né? tanto individual quanto coletivo, com esse grande clube, de uma grande torcida, é um prazer estar aqui com vocês, estamos juntos uh -huh. sempre. Valeu! Valeu. Valeu. Valeu. Estamos aqui no restaurante Mangá, em São Paulo, a lá no a gente na capital móvel, que lado do dia dele. Muito sucesso para a capital quero Resolver de você é o seguinte: vai é apoiar a questão do jogo. Agora um né? é. ver então, a um vai ser apontamento, E apontamento no tomado de vaga. Jogando bem, jogando pela vitória né? Eu acho que o Borussia não dominou totalmente o jogo, mas até esperar, médio saiu agora. A... A... A temporada, segundo turno acabou de começar. O Bom Ayago é, foi embora, um está muito importante. Mas foi um prazer que eles contrataram o Super que o CB. E é isso aí, gente, espero que, possa, a, a gente espera que o Borussia possa ficar com comigo. Essa é a nossa meta, a gente é bem realista, né, pelo clube, pela grandeza. O ano que vem voltar a ser aquele Borussia como sempre. Pode fechar. O dia de hoje, como é Se manter. O então, dá para renovar com ele hoje o que Acho que é cedo ainda falar. Vamos esperar e acompanhar gente vai final. É um momento que vem num momento difícil, vem do outro curso. Isso é muito importante e ainda é cedo para falar. Muito bem. bem. Eu vou você em casa. Um beijo abraço para você é um prazer estar aqui falando com vocês, que eu falando do é DDD. É um dos caras muito grato ao Borussia Dortmund, que eu joguei 13 anos. E hoje estou muito feliz, hoje é um dia muito importante, hoje a gente inaugurou o Borussia Dortmund, um fã clube no Brasil. Poxa gente, é uma emoção muito grande, a galera está toda aqui. E é uma primeira conquista né? A gente está bastante feliz Comemorando agora a vitória do Borussia contra o Coppola É uma honra muito grande Estar com vocês aqui O Borussia cada dia mais crescendo E agora no Brasil É uma honra muito grande, um abraço para todos Um abraço Amigos, estamos recebendo o um jogador, ex-jogador de futebol, o Everton, consagrado, seleção brasileira, Corinthians, Palmeiras, Espanha, Alemanha, Rússia, tirando todas as dúvidas e da... Faixa tempo... preta, como você Não, fala, né? Não, ma é ma mais do que faixa preta, faixa coral. Coral. Ó, oh, dá mais um, mais um, hein? O tempo hoje, 981 mil Fala, moleque! Fala, moleque! Fala, moleque! Agora me chama a pegar, salve, salve, amigo Zair, agora me chamo pegar, Everton, você que foi ídolo do Borussia Dortmund, aqui é o André Vieira Coelho, e aqui de Santa Bárbara do Oeste, e cara, você é um cara espetacular aí, que jogou muito, e que foi homenageado pela torcida do Borussia Dortmund Brasil, no ano passado, como que é se sentir isso, como... Ídolo de uma torcida De um clube alemão aqui no Brasil Olha meu querido, é um prazer Poder te responder, claro que É uma coisa prazerosa É uma coisa bacana É um reconhecimento de, de um trabalho Que foi feito lá atrás E isso é, é gratificante Graças a Deus, aqui no Brasil Quando eu volto para a Alemanha é, Os torcedores do Borussia têm um carinho enorme por mim Eu sou Sou muito grato a isso e é um reconhecimento do trabalho dizer que as coisas lá andaram bem, funcionaram bem pra mim. É, e, e você é um jogador reconhecido no Brasil e tudo, mas tem jogadores que não tiveram o mesmo reconhecimento daqui, mas são ídolos. O, o, aquele Dedé é impressionante também, o que a torcida ama esse cara, né? É Dedé ou Dedé? Dedé. Dedé, Dedé, Dedé, Dedé, Dedé, Dedé. Na verdade, o Dedé saiu muito cedo, né, do Atlético Mineiro. Chegou lá, acho que o DD se eu não me engano, ficou 12 anos no Borussia Dói.